Vamos falar aqui do bônus da Caliente. Ela oferece, aí, igual todo mundo já viu o vídeo, no Apostador Recreativo, no canal aqui. São 200 pesos mexicanos, né? Que dá aí 10 dólares. Só que todo mundo está em dúvida se ela dá ou não esse bônus para o Brasil. Então, sem enviar lá um e-mail para eles, eles responderam que esse bônus está disponível para qualquer país, inclusive para o Brasil. Só que algumas vezes eles falam que não estão. Então, nem eles mesmos sabem. Cada um responde uma coisa. Só sei que alguns receberam aí 200 é, pesos mexicanos. Só não sei se conseguiram fazer o saque. Se conseguiu, conseguiram cumprir o rollover e fazer o saque. Eu não recebi o, esse bônus porque eu cometi um erro na hora que eu fiz o cadastro. Eu esqueci de tirar o prefixo 5.2 do México. E aí ele ficou aqui, igual você está vendo. E por isso eu não recebi o bônus. E nem adianta trocar, tem jeito de trocar. Eu só vim aqui em carreiro, né, em caixa. E aí você vai poder trocar aqui em dados pessoais. Você troca, coloca 55, mas não adianta nada. Uma vez que você é, cadastrou o número errado, já era. Então quem recebeu, recebeu. Quem errou no cadastro, não tem como receber. Aí depois de receber, você tem aqui as condições né, para você fazer o rollover. Vamos dar uma olhada nas condições. Está aqui na, na página de promoções. Você encontra aqui ó, no, no menu esquerdo, aqui, ó, novas promoções. Aí vai abrir essa página aqui, depois lá dos bônus disponíveis, você escolhe esse bônus aqui. Então, você cadastra aqui igual qualquer outra casa, você precisa ter 18 anos ou mais, né, para fazer o cadastro. Daí você vai ganhar esses 200 pesos mexicanos, igual a 10 dólares aí, aproximadamente. É, aí tem essa confusão aí, eles falam que o bônus está disponível para o Brasil, outros falam que não, mas enfim. Algumas pessoas aí conseguem, pelo menos, receber o bônus é, na conta. Depois que você receber o bônus, vai apostando lá. Na hora de fazer a retirada, o máximo que você pode fazer é de mil pesos mexicanos, que dá aí aproximadamente 160 dólares. E para retirar, você precisa fazer um depósito, está tudo aqui nos termos, um depósito de 100 pesos mexicanos, que dá aí aproximadamente 5 dólares. Então você pode tirar 161 dólares, mas você tem que fazer um pequeno depósito aí de 5 dólares. Né? Na verdade, você vai depositar na moeda lá do México, mas o equivalente a 5 dólares os requisitos para cumprir rollover é de 8 vezes você tem que apostar aí o bônus recebido né que é de 200 tem que apostar ele oito vezes uh, vamos ver quanto que isso aqui vai dar você recebe 200 vezes 8 1600 tem que fazer aí a aposta equivalente a 1600 é as odds são de 2 ou mais para para contar como requisito para o rollover e você tem 30 dias para cumprir esse rollover. E quando você recebe esse bônus é de 200 euros, você tem que apostar 200 euros de uma vez só. Se você apostar 150, o resto vai ficar lá na sua conta. Você não vai, é, você vai acabar perdendo ele. Então tem que apostar 200 de uma vez só. Aí você vai dar uma olhada lá nos métodos que tem de depósito aqui. Vamos dar uma olhada. Aí depois de está aqui tem cartão de crédito, tem um, a única que nós costumamos utilizar aqui é cartão de crédito. Esse Pay PaySafe Card eu não não costumo utilizar, deve ser algum site tipo Neteller assim eu não não conheço direito. E esse todito Cash também pode ser outra possibilidade que eu também não conheço, mas a mais comum aqui é cartão de crédito e vamos ver a retirada aqui. A retirada é através de transferência bancária. E a outra aqui seria, eu acho que transferir, não sucursal. Isso aqui deve ser alguma coisa presencial, só que apenas para mexicanos. Então, só seria possível é, retirar através de transferência bancária. É né? um site que não tem muitas opções aqui para depósitos nem para retirada. Tem aí transferência bancária para retirada. Para depósito, tem depositar tá por cartão e também por transferência bancária. Aí você calcula aí se vale a pena. Ou não utilizar esse bônus gratuito que eles dão. Outra maneira de retirar aqui é você fazendo o seguinte, fazendo aquela transferência para a Betfair ou para outra casa. né? Você é, aposta aqui, aposta lá e tenta ganhar lá na, na Betfair ou em outra casa. Assim você vai tirar o bônus aqui sem fazer o depósito. Claro que você corre o risco de ganhar aqui né? e passar para cá. Eu acredito que é muito mais simples de, de que ter essas dores de cabeça, de como aqui tem poucos métodos de depósito, tem que passar por isso. Mas enfim, aí é opcional, cada um escolhe a forma melhor para retirar o dinheiro da Calente ou de outras casas.